Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Hoje estou aqui no meu espaço terapeuta com a Sibeli, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A Sibeli, ela é minha cliente, né, e também é nossa aluna, você aí que é nosso aluno também, a é nossa aluna, é, seja muito bem-vindo aqui. E a Sibeli já está quantas sessões aqui com a gente, Sibeli? Hoje é a quarta. De a quarta sessão e você é aluna do MDF e do MAD. isso mesmo é. o que, que você enxergou o que você viu, quais são os seus projetos então é, há um tempo atrás eu já tinha feito um curso de reflexologia mas por conta da pandemia eu não, consegui, não tinha conseguido concluir né e daí um dia lá passando pelo Instagram uhum. eu vi o seu aquela semana o workshop que teve, eu me interessei muito e participei da semana e foi maravilhoso em seguida você abriu a inscrição para o curso e eu realmente fiz e foi assim um divisor de águas, porque foi maravilhoso, foi uma experiência sensacional, o curso é demais. Você é muito didático, explica maravilhosamente bem, Obrigado. ensina muito bem e eu aprendi muito, acrescentou demais. Uhum. E eu estou começando, né? Já tinha começado, né? E... Mas por conta da pandemia deu aquela parada sim, sim. natural. Então eu já estou assim, voltando desde o final do ano passado, estou voltando uhum. devagar. E assim, acrescentou muito, muito e está me ajudando a cada dia, a cada atendimento uhum. né? Então foi maravilhoso, o MAD eu já terminei, o MAD não, o MDF, o MDF. Eu já terminei uhum. e o MAD eu estou quase terminando Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu fiquei sabendo, né? você já me falou, que você está uhum. é, montando o seu espaço terapêutico Eu estou assim, está quase pronto Falta quanto para terminar o seu espaço? Na verdade falta colocar o mapa. O mapa, <risos> o mapa uhum. que eu peguei no curso. Legal. Né? E falta só ele colocar na parede. Uhum. Só isso, o resto está tudo prontinho, tá tudo, tá tudo bonitinho, com uma graça. Bacana. Já tem previsão para inaugurar? É, tô pensando ainda, mas isso. muito em breve. E se alguém quiser entrar em contato para ter o atendimento com você, Cidélia, aqui em Sorocaba, como que faz? Pode entrar pelo WhatsApp, uhum. né? E o meu telefone? Pode falar. É 99608-4381. Uhum. Isso, legal. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, né? Uhum. E você tem o um endereço? Você quer deixar o um endereço também? Pode ser. É, é na minha casa mesmo, que eu criei um espaço lá, uma uhum, sala. Que legal. Que é separado assim, um espaço bem... Bem reservado, exclusivo para isso o cliente. exclusivo. Isso mesmo. Bacana. É na rua Joaquim Ferreira Barbosa 561 Isso, então tá aqui na descrição do vídeo, né? O endereço da Cibeli, o WhatsApp, o contato dela para você passar lá E me conta assim, você já teve alguma experiência com cliente? Já Você pode contar? Posso, posso Foi assim, marcante Foi muito legal Foi maravilhosa a experiência Tanto a pessoa uhum. que recebeu Quanto para mim Foi surpreendente Bacana e foi bem depois que realmente eu fiz o curso com você, uhum. que essas algumas partes eu não tinha acesso, eu não sabia ainda, uhum. que podia ser mexido, né? Feita a uhum. massagem e que eu podia encontrar um resultado. E foi assim, maravilhoso. É uma, é uma cliente, uhum. é uma amiga minha, ela tem 58 anos, 55 anos, uhum. e ela tem assim, ela tem diabetes. E a diabetes dela, dentre outras coisas, diabetes dela é assim Em jejum, não dava menos que 350 Nossa é Bem assim o rim tava assim, praticamente, quase parando Até o médico falou para ela, olha, se em seis meses que se você não mudar sua vida, seu ritmo e tudo mais Você vai ter que fazer hemodiálise uhum. Eu não sabia de tudo isso, de grande coisa da vida dela, não sabia é, o intestino dela tinha que tomar remédio quase todos os dias para funcionar e, uhum. mesmo assim, não era satisfatório do jeito que ela gostaria. Intestino bem preso. Muito, muito, muito. Xixi ela fazia muito pouco. É, dor de cabeça, sempre. Tomava dois a três dor flex por dia. Uhum. E o sono, péssimo, de muito má qualidade. Assim, acordava cansada. Aquela sensação de peso. Partilha, é. né? Isso é isso É uma consequência, a gente observa bem isso com os nossos clientes, né? Uma coisa que vai puxando para o lado negativo, ela acaba atraindo outras coisas. Então é um efeito em cascata, que a gente certo. chama, né? Um negativo chama outro negativo, que vai. Por fim fica tudo esquisito, né? Fica tudo isso ruim. Isso mesmo. E melhorou? Então, daí eu fiz a primeira sessão uhum. e foi assim algo assim, surpreendente. Ela já começou a fazer assim, muito xixi uhum. à tarde, que ela não, há muito tempo não fazia daquele jeito. Uhum. No dia seguinte, o intestino dela começou a funcionar. Que legal. E não parou até hoje. Ela já fez mais duas sessões uhum. comigo. É, e o assim, melhor de tudo que foi a glicemia dela tá assim 120, todo dia ela tá medindo de manhã. Nossa. E caiu para 120 em jejum. E era quanto a glicemia dela? Menos de 350 em jejum. Olha só. E... Eu trabalhei muito pâncreas, que para mim uhum. foi uma surpresa. Entendeu? Eu trabalhei muito que eu tinha aprendido no uhum. curso, foi maravilhoso, foi fantástico. Uhum. E ela foi assim minha primeira cliente que eu pude realmente trabalhar e eu senti ou seja, Poxa, é no campo de batalha mesmo que aprende, isso mesmo. É e isso o resultado mesmo. ele vem mesmo, e, e ela mesmo, ela acredita, né ela dá o crédito Realmente, para toda essa melhora, ser em função da reflexologia que você fez nela. e Sim, sim, muito, ela muito. Ela não fez nada diferente aqueles dias que justifique todo essa, esse quadro de melhora. Não, inclusive ela mora em Ilha Bela, ela não é aqui de Sorocaba. Uhum. E eu comentei com ela que eu estava fazendo o curso, que eu já fazia, já atendia algumas pessoas, mas por morar longe, não tivemos a oportunidade uhum. de eu poder fazer alguma sessão nela e eu já vinha buscando já há algum tempo, olha, quando você vier para Sorocaba eu gostaria de fazer em você, eu gostaria uhum. mas não sabia que tava um quadro desse jeito que tava desse jeito, tanto a, glic... uhum. a glicemia, diabetes e tudo mais e foi assim maravilhoso, e ela não conseguia relaxar e uma coisa assim, no meio da sessão, ela apagou também Uau. que eu até fiquei assim fiquei assustada eu achei que ela tinha até mexido um pouco mais no pé porque eu me assustei é. ela até caiu assim a cabeça é incrível né e foi incrível. maravilhoso então é uma coisa que realmente dá muito uhum. certo tem o seu valor incrível a então valeu a pena o muito. curso que você adquiriu muito. que você comprou tal muito que muito. legal e que a gente fala muito da essência do ser em nossas aulas né eu trabalho bastante em você, ele já é a quarta sessão aqui comigo, né? Isso. E a gente sempre trabalha a essência do ser com a, com a Sibele. E é maravilhoso. E é maravilhoso, é muito legal. Nós, terapeutas, você, é terapeuta, você, é meu aluno, você, é minha aluna, para você ter resultados expressivos, você precisa ter o cliente efetivamente com você. E como você consegue ter o seu cliente efetivamente com você? É criando conexões. Criar conexão. Aí eu vou perguntar para você, acho que eu não perguntei ainda. Eu criei conexão com você? Sim. Você está conectada muito. Com, com o que eu. com a minha proposta de trabalho, com tudo Sim. que eu estou fazendo? E acima de tudo, Roberto, a confiança. Você fala muito no seu curso e assim, eu pude sentir o que é realmente. Uhum. E como faz uma diferença quando a gente tem e sente essa confiança. Eu sinto Legal. plenamente em você uhum. e sinto também que alguns clientes, que eu, são poucos ainda que uhum. eu tenho, mas eu sinto que eles também têm. E é muito bom a gente passar essa confiança uhum. né e você me passa muito, muito e eu confio assim demais. Legal, obrigado. Obrigado, Citele. É, isso mexe muito comigo, né eu, eu prezo muito por essa questão no curso, da questão da confiança. Inclusive, uma das aulas do nosso curso, o tema dela é justamente isso, isso, confiança. E eu coloco no curso, como este tema, dentro do curso, como o tema mais importante. tá Independentemente da reflexologia em si, a aula confiança, ela tem uma importância que ela dá, é a, é a virada de chave, é a virada é de chave, isso. porque fazer a reflexologia... Pode ser até fácil, mas se você não, não exercer a sua ética profissional, mostrar capacidade a, a e não dar essa confiança, não Isso. mostrar que veio, é, não consegue colocar a cereja do bolo, né? Então a gente está aqui nessas terapias que nós estamos fazendo com você, a gente está chegando na cereja do bolo, né? Sim, eu acredito estamos que chegando, estamos muito perto. Né? Muito perto, hoje na conversa, né? Uh, vou me reservar, não abrir o assunto aqui, mas a gente chegou em alguns assuntos que a gente vai trabalhar na próxima sessão. Então é isso. Obrigadíssimo, Sibele. e não vejo a hora do seu espaço ficar pronto, porque eu quero ser atendido por você. Eu faço questão, ser um presente <risos> muito grande. Muito é. grande. uma honra também. Obrigado. Pelo obrigado. meu espaço. Tá? Uhum. Falei com muito amor, com uhum. muito carinho e dedicação. Legal. Obrigado. E agradeço de desejar a confiança. <risos> isso. Bacana. Tá bom. E se você me permitir, eu vou gravar uma aula lá. Claro, tá bom? com certeza. Aí a gente vai ter uma aula gravada é aqui, mesmo, nas, ó, quem sabe, em alguma live nossa. né ou no dia que você for me atender, Isso mesmo. a gente pode fazer um vídeo lá, um, quem sabe uma live Isso ou pelo menos mesmo, gravar um sim. vídeo aqui, trazer para vocês, Isso tá mesmo. bom? Você fez Agora o último, último evento que você fez? Foi maravilhoso, Isso. foi maravilhoso e eu acho que vale a pena uhum. é uma oportunidade que vocês que, que estão nos vendo, nos ouvindo uhum. devem fazer realmente uhum. muito, o que vale muito a pena uhum assim Esclarece muito, é um aprendizado que a gente leva para sempre. Uhum. E eu agradeço imensamente a oportunidade. E vou é. fazer de novo. Isso. Vou fazer de novo, Isso. com Bem, certeza. Participe, né? Que bom. Obrigadão. Eu que agradeço, coberto, pela oportunidade, mais uma vez. Valeu. Tá Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. tchau. Tudo mais. bom para vocês. Nos vemos numa próxima. Até mais.